como é que é, Leandro? É isso que você ouviu. O parcelamento das suas compras feitas com o seu cartão Nômade lá nos Estados Unidos. Agora é possível você fazer o parcelamento dessas compras. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, vocês devem estar vendo aqui dois cartões na mesa, um cartão Visa Infinity e um cartão Nômade débito. Mas por que que os dois estão um do lado do outro? Porque eu quero fazer uma simulação com vocês aqui. Vou deixar aqui ó, o do Smiles aqui, Infinity, que é meu cartão, com a Nômade também que é o meu cartão. E aí eu quero trazer essa novidade para vocês. Muitos brasileiros usam cartão de débito para fazer compras fora do país para poder diminuir lá o spread, a taxa do IOF, o câmbio feito com o seu cartão através do dólar comercial, o spread e IOF. Né? E você sabe que quando você usa um cartão de crédito como esse, você vai pagar o IOF de 5,38%, vai pagar o spread mais ou menos aí até 6% e o câmbio, a diferença do comercial ao turismo, vai ter um, um ágil aí a diferença entre o dólar que eles estão cobrando do dia. E aí você acaba usando o cartão de débito para poder economizar essas taxas que não passa de 3%, contra 12%, 13% do cartão de crédito. né? E a NOMAD fez uma coisa muito legal, que é o parcelamento das suas compras que você fez lá fora. Inclusive hoje que eu estou gravando um vídeo, um dos membros me perguntaram se tinha como parcelar uma compra feita nos Estados Unidos com o seu cartão de crédito você consegue parcelar a fatura do cartão dependendo do banco né e alguns bancos eles permitem você fazer o parcelamento mas não são todos que assim permitem você parcelar aquela compra né se fosse pelo paypal é, você conseguiria fazer o parcelamento, mas geralmente você usa o cartão de crédito ou o cartão de débito. E pensando nisso, a Nomad trouxe essa novidade e eu vou trazer para vocês agora. Veja, a nômade acaba de lançar o parcelamento de compras no aplicativo. Agora você ganha dinheiro pagando depois as suas compras. Veja como funciona. Você pode parcelar valores de compras já feita no seu cartão Nômade com o uso de um cartão de crédito brasileiro. Juntamente para se faltar dinheiro durante a viagem ou compras no geral, esse dinheiro que você parcelou volta para a sua conta Nômade em um dia útil, após realizada a transação. Não sei se você sabe, mas isso é algo inédito, pois nos Estados Unidos não existe parcelamento de compras e agora a Nômade oferece esse, esse benefício aos seus clientes. E aí eu vou mostrar para você o esboço que a Nômade mandou para a gente aqui, tá? Então veja como é bem simples, tá pessoal? Bem, dá uma olhadinha como que é bem simples. Você vai clicar no seu aplicativo da NOMAD e você vai ver essa opção aí, ó. Parcelamento em 3, em 6, em 9 vezes. Você vai escolher a forma que você quer parcelar, tá? De 3, 6 ou 9 vezes. Quando você clicar no menu principal do aplicativo, você tá vendo aí 2.842 dólares. 2.842 dólares na tela do, do aplicativo da NOMAD. E aí tem a né? bar do veloso apple.com, ou seja o cliente acabou comprando à vista um, um, dentro da loja da Apple, talvez um, um, um celular, por 699 dólares. E logo abaixo do processando aparece parcelar valor, ou seja, você vai clicar nesse botãozinho verde parcelar o valor. E esse valor de 699,99, você vai poder parcelar entre 3, 6 e 9 vezes conforme eu estou mostrando. Então, em três vezes ficaria três parcelas de 1.305 e 20. 6 vezes de 672,92 e 9 de 474,27. Bem, quando você pega o dólar, uh, eu estou fazendo da, os dados com, com base uh, hoje, tá? Dia 10 de, de maio, tá? Vamos pegar assim que 699 custaria vezes 5,20 o dólar, 3.634, tá? Então, o que aconteceria? No parcelamento três vezes, iria para 3,915 contra 3,640, por exemplo, tá? Então, essa é a diferença dos juros, que você pagaria de 3,640 para 3,915, tá? No parcelamento em três vezes, tá? Então, essa é uma das possibilidades que você teria. E como que eu vou parcelar a Cianoma de cartão de débito? É aí que vai entrar o meu cartão de crédito. Você tendo um cartão de crédito seu, com limite você vai cadastrar ele em seguida no aplicativo da Nômade do parcelamento então você tem uma compra de 699 dólares igual eu tô mostrando você quer parcelar essa compra você pega o seu cartão de crédito que tem limite e coloca aqui no aplicativo da Nômade cadastra ele aqui quando você cadastrar ele nessa nesse menuzinho que vai mostrar aí ó digite o número do cartão validade Código de Segurança e você vai salvar Salvando, pronto, o cliente recebe o valor parcelado de volta na conta Nômade em um dia útil depois de realizar essa transação. Ou seja, após a confirmação do pagamento do seu cartão de crédito pelo emissor, no caso aqui o meu pelo Santander, a Nômade recebe o pagamento e libera o dinheiro de volta na sua conta Nômade, ou seja, os 699 dólares, ele fica de novo disponível para você. Olha que legal, e aí com esses 699 dólares, ele te dá a possibilidade de você comprar de novo um outro produto, ou seja, vai ter um capital de giro na sua conta aí, né? Olha que legal, né? Então, gente, é uma novidade aí para clientes da Nomad, e lembrando e lembrando que clientes Nômade no nível 1, 2, 3, 4 e 5 participa do Nomad PES, que é um programa de fidelidade da Nômade onde você também pode, inclusive, usufruir aí de sala VIP Lounge Nômade lá em Guarulhos, no Terminal 3, conforme eu estou mostrando essa imagem lindíssima da sala VIP Nômade. Os clientes 2 e 3 têm acesso à sala VIP da Nômade. Já o cliente 4 e 5 nível PES, ele tem acesso ilimitado à sala da Nômade, levando ainda um acompanhante consigo junto à sala VIP Nômade no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Para abrir a Conda Nomad é muito fácil, não tem tarifa, você não paga mensalidade e o cartão pode sair de graça, o envio para você também. Basta você abrir uma conta Nomad que você pode ganhar até 20 dólares de presente cashback junto à sua conta Nômade. Você vai abrir a conta e colocar esse código que é um código suculento que vai ajudar você a ganhar até 20 dólares de presente que é o Alta Renda 20 pelo nosso canal. Vai abrir a conta, coloque esse código. Quem indicou? Alta Renda 20, que é nós, você ganhar até 20 dólares de presente aí, mandando dinheiro para a conta da Nômade. Você vai fazer um depósito aí em até 10 dias para poder valer o cupom aí de do Alta Renda 20 para vocês. Tá? Até 20 dólares de presente para você aí depositando na conta da Nomad, abrindo uma nova conta, caso você não tenha ainda. E dependendo do valor que você transferir, você já vai pular direto ao upgrade ao programa. Então, é, se você pegar o nível 2, 3, 4 e 5, por exemplo, ganha o um cartão envio de graça, não paga nada. Tá? Geralmente, essas casas é, de globais cobram 30, 40, 50 dólares para enviar um cartão, então você pode ganhar de graça aí junto à Nomad. Tá? Ao Nomad PES. deixa eu mostrar para vocês aqui para vocês terem uma ideia tá bem o nível 1 você vai adicionar dólares para chegar ao próximo nível então de 0 a 1000 é nível 1 de mil a 3 mil você tá no nível 2 e os benefícios do nível 2 são o envio do cartão físico de graça sem pagar nada taxa de serviço de 1.8 para adicionar dólares e acesso promocional sem direito acompanhante adultos né ao Noma de lounge no aeroporto de Guarulhos até 30 de junho tá Nível 3, de 3 mil 10000 10 mil pontos, você vai ganhar um cartão de débito grátis, o envio dele é gratuito, 1.6 de taxa, já diminui a sua taxa, e acesso promocional até dia 30 de junho ao Nomad Lounge também. E o nível 4, 10 mil a 20 mil pontos, o primeiro cartão de débito é gratuito, taxa de serviço 1.3, acesso ilimitado com direito a um acompanhante adulto, a sala Nômade lá em Guarulhos. E o nível 5 é acima de 20 mil pontos. O primeiro cartão de graça, a taxa de 1% para envio de dólar na sua conta e um acompanhante grátis junto à sala VIP Nômade ilimitada às vezes, tá? Então são os benefícios que você tem abrindo uma conta Nômade, agora podendo parcelar as suas compras com cartão Nômade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Rodrigo Santos, um grande abraço. Cristina Rodrigues, um grande abraço. Maria Tereza Silva, um grande abraço. Edna Jacinto, um grande abraço. Sueli Cristina, um grande abraço para você também. Tá Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.